Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí à quinta e última aula ao vivo do nosso curso. É... A gente está aguardando ainda a Maria Vitória entrar. Ela tá, ela não está no Brasil, então não sei se houve alguma confusão de fuso horário. Eu falei com ela várias vezes hoje durante o dia, e... mas infelizmente agora ela não conectou, então suponho que ela possa ter tido alguma confusão. É, de todo modo, eu imagino que ela, ela entre aí é, nos próximos minutos. Ah, queria... Ah, bom, eu, como é, uma, é a última aula, né, a gente decidiu também deixar um pouco ah, mais informal e mais aberto. Então, é, se vocês quiserem é, abrir seus microfones para fazer perguntas, para falar, para interagir é, com a gente, seria legal... É, a gente pode começar falando desse último módulo, né, que é o, o, o assunto da semana, né, de LAI. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham conseguido atravessar por todas as aulas e todos os módulos no tempo aqui que a gente propôs de cinco semanas. É, quem conseguiu chegar até o final, espero que tenha comemorado é, junto com a Maria Vitória ali no, no, no final do, do, do curso. É, enfim, é, eu acho que é um, é um curso bem, bem intenso mesmo. E, é, onde a gente tentou é, passar o máximo de conteúdo, mas que, que fizesse que fosse possível né, acompanhar e tudo. Então, é, vamos lá. Falando sobre, sobre lá especificamente, alguém chegou a fazer algum, algum pedido a partir da, de todas as dicas que, que a Maria Vitória deu no, no quinto módulo ali, do, do pedido 1010 e todos aqueles detalhes? É, alguém chegou a fazer, se alguém quiser compartilhar, ou, ou algum outro pedido que tenha feito também ao longo da, da, da, da carreira, enfim, outro, outro tipo de, de atuação para a gente conversar um pouco sobre, sobre lei de acesso. Se alguém quiser falar, fiquem à vontade aí para abrir os microfones. Não me deixem só falando aqui, por favor, não, não, não, não, não se, não se, que não seja um monólogo, pessoal. É. É, pessoal, eu ia também boa noite para todo mundo e incentivar que vocês uh, compartilhassem as experiências, até para a gente ter uma ideia de como funciona na cidade, no estado de vocês, porque aí a ideia é que vocês relatem um pouquinho, né? Se já elaboraram, se já fizeram ao longo do tempo, né? Que nos digam mais ou menos uh, para que órgão, né? Para que esfera vocês fizeram esse pedido, por exemplo, tava, a gente estava conversando aqui aqui antes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem alguns órgãos que pedem que a gente anexe ainda um documento de identidade, né, não é proibido, enfim, mas de alguma forma pode fazer com que as pessoas fiquem né, um pouco na dúvida, assim, será que devo fazer, será que não devo, porque parece uma forma de marcar as pessoas, né, não são todos os órgãos que fazem isso, mas aconteceu com um pedido que eu fiz na Assembleia Legislativa no passado, ou alguma coisa assim. Uh, então, assim, aproveitem para contar um pouquinho sobre a realidade de vocês uh, E às vezes a gente sabe que também em outros municípios né Tem tem algumas coisas meio absurdas que acontecem Ou em cidades menores as pessoas se sentem um pouco constrangidas Às vezes em pedir Então, relatem para gente qual é a situação de vocês né Se já, já, já estão fazendo, já estão produzindo ou já fizeram Qual foi o retorno, se tiveram que recorrer ou não Se foi fácil, né? É super importante e, enfim e essa também, como é a última aula ao vivo, né na sexta a gente vai ter o um debate o um debate para ter uns casos inspiradores de exemplo. né A gente já reforça o convite a todos e todas para sexta-feira às 19h. Uh, mas seria legal, então, já ouvir de vocês. Né? Um, é um espaço para abrir a câmera, abrir o microfone, porque a gente sabe que nem todo mundo gosta da opção do chat, às vezes, né? ou se expressa melhor falando. Então, essa é a oportunidade também para fazer isso, né? E para ter aí uma troca entre os colegas. Então, dado o recado, como o Juan falou, não, não nos deixem aqui sozinhos, né? É, acho que é um momento bem, bem legal para diálogo, assim, falando como, como, como jornalista, né? como colega de vocês. Então, aproveitem. O Marco está... Oi, tá é... Vai lá, boa cara. noite, vocês estão me ouvindo bem? Estamos é... te ouvindo. É Sim, porque mano. eu vou só deixar o... a câmera fechada, estou um pouco desprevenido assim, mas estou <risos> <risos> muita vontade. É, é o seguinte, é, eu sou jornalista concursado, como jornalista em uma prefeitura aqui da Grande Vitória, né? então eu tive uma experiência, de, de digamos, usei a e para pegar uma informação que, digamos, estaria na outra, na sala ao lado que foi ver quanto é que a prefeitura tinha gastado com uma propaganda de TV, porque, assim, é, é um assunto que me interessa muito, gasto gasto público com, com publicidade, né são recursos na casa de milhões, né e a sociedade não, não sabe disso, e, obviamente, os meios de comunicação não abordam essa questão, porque eles vivem disso, os grandes meios, né? É, então eu consegui, eu tive êxito, mas é, eles deram o prazo de 20 dias, aí depois esperaram mais um pouco e me, e me deram a informação. Eu pedi é, sobre um vídeo, exclusivamente sobre um vídeo, é, me identifiquei, eu não sabia de, ainda, não conhecia aquela ferramenta do Open Knowledge, né, que eu vou usar, pretendo usar em breve, que tipo, terceiriza, né, blinda a pessoa, e me deram informação, mas é, acho que menos de uma semana depois da informação chegar a mim, me mandaram para outra secretaria, assim, longe, assim, puf, me transferiram, né, então, ou seja, eu tive retaliações, né, então, essa foi a experiência que eu tive de, de usar lá e funcionou, tive a informação que eu quis, eu acho que na época eu já tinha um pouquinho uma noção, isso foi em 2016, eu já tinha uma noção mais ou menos que eu teria que especificar, não detalhar, eu falei é, qual propaganda que era, que, que passou em qual emissora, em qual dia, e eu pedi o custo da produção e da veiculação, então eu, eu detalhei um pouquinho e tive êxito e tive <risos> e sofri represálias também. É, então é isso, a experiência que eu tenho é essa e sobre agora no curso é, eu não fiz um pedido porque eu imaginei que não, não daria tempo mas eu formulei um pedido aqui que depois eu quero deixar aí para o pessoal avaliar e, e mais uma vez adianto que envolve é, publicidade e órgão público então é isso minha contribuição por enquanto vou fechar aqui o microfone legal Marcos, obrigado é, e lamento aí a, a, a retaliação que você sofreu, né? Enfim. Uh, se você depois quiser deixar o. o colo, colar ali no chat, acho que se não for muito extenso, dá para a gente dar uma olhada rápida e, e, e opinar sobre, sobre esse pedido que você formulou e ainda não, não enviou. Acho que a gente consegue dar uma, dar uma lida, que era é um pouco a ideia aqui da. Vou, vou botar aqui momento. no chat. Vou botar Mas, aqui. Né? Beleza, ótimo. Mais alguém, gente, quer compartilhar alguma experiência? Talvez o Matheus, ele colocou um recadinho ali no chat, né, ele falou que percebe que a lei tem uma aceitação e cumprimento diferente conforme o local, né, municípios menores têm mais dificuldade em cumprir, uh, e sim, pode ser um empecilho para o jornalismo no interior, talvez ele queira, não sei, Matheus, como é que tá a situação aí, mas se quiser, puder abrir o microfone, né. Não Oi, pessoal. A boa noite. Tudo bom? Ô, Matheus, boa noite. Boa noite. É, também não vou abrir a câmera, assim como o Marcos, eu fui pego desprevenido <risos> com, essa, com essa possibilidade. É, não, é só mais um comentário mesmo, que odeio deixar as pessoas no vácuo nessas reuniões, né? no, em vídeo. É, eu trabalhei como jornalista aqui em Jaú, no interior de São Paulo, no jornal, é, por seis anos, o jornal fechou. É, mas nesse período eu fiz bastante pedido de live, bastante reportagem via lei de acesso. O é, um primeiro ponto é que quando eu comecei a trabalhar no jornal, em 2013, a lei já existia no nível federal, mas ela ainda não estava regulamentada no nível municipal. É, Jaú tem 150 mil habitantes hoje. É, então, até a lei ser regulamentada no nível municipal, foi uma luta, sabe? A gente teve que fazer várias matérias é, pressionando, né porque como vocês sabem a lei federal prevê essa regulamentação. né Então até sair a regulamentação na cidade foram vários anos e, e, e também muito tempo até essa essa lei ser aperfeiçoada e começar a funcionar. É, Ijaú assim não é uma cidade minúscula, né? E, e mesmo nas cidades pequenas aquelas que não são isentas, lá de algumas obrigações da, da, da lei de acesso é, às vezes é muito difícil né você conseguir informação tem prefeitura que não tem nem programador não tem não, não tem condição mínima para buscar um dado um pouco mais de, um pouco mais detalhado que você queira né é, mas assim como a Maria Vitória falou nas aulas dela tem em algumas em algumas esferas do, do Estado né e já está mais fácil né ela deu exemplo do Estado de São Paulo que realmente parece que funciona melhor né da prefeitura e tal. Então, são esses os comentários mesmo. Opa, estava no mudo aqui. Legal, Matheus. Obrigado pelo, é, pelo depoimento. É, em relação a esse... Isso é um problema real, né, que o pessoal do interior, não, às vezes, não tem pessoal mesmo, né, as, as prefeituras do interior não têm pessoal que possa... É, ah, não tem gente para responder, enfim, não tem estrutura, isso não está estruturado. É, uma dica que eu dou nesse sentido, é aí vale para lá, e mas vale para qualquer outro dado que que possa ser obtido. É, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem 417 municípios no estado, né? E a grande maioria das prefeituras não tem é, é, um sistema de transparência, os dados não estão disponibilizados no site, né? Então não tem aquela transparência ativa. E aí, é, mas. Às vezes tem órgãos, por exemplo, aqui na, na Bahia tem o, o Tribunal de Contas dos Municípios, que é o TCM, e todas as prefeituras são obrigadas a dar os dados para é, o pro, pro TCM. Então, o próprio TCM ele abre os dados. Então, é, no caso aqui, o TCM abre, né, ele tem um sistema onde você pode, por exemplo, ver a folha de pessoal de todos, qualquer prefeitura do, do interior da Bahia, é, o capital mesmo, enfim, você tem todos esses dados. É, mas mesmo que ele não, ainda que ele não abrisse, né, eventualmente, algum órgão que reúna esses dados em outros estados, talvez não abra esses dados, mas vocês sabem que se tem um órgão que, que ele, ele, ele, ele compila esses dados de alguma maneira, ele recolhe esses dados de alguma maneira, centraliza, é, também é, vale a pena apelar a esse órgão, seja é, exigindo aí uma transparência ativa ou... ou ou fazendo pedidos via e para esse órgão, porque pela lei, é, a, o órgão ele é obrigado a fornecer o dado, seja ele o produtor do dado, seja ele, é, se ele tem o dado de alguma maneira, né? se ele, não me lembro agora o termo que está lá na lei, mas se ele é, estou tentando lembrar o termo, não lembro, enfim, se ele tem o dado, ele é obrigado a, a, a fornecer o dado. Então é uma dica aí para quem está nessa... Essa batalha aí no interior, que é sempre é bem, é bem complicada mesmo. Estou é, vendo aqui que o, o Marcos compartilhou. Mas alguém, gente, quer falar antes da gente dar uma olhada aqui no, no pedido do Marcos? Alguém quer compartilhar alguma experiência que tenha tido com o Lai? É, pessoal, para quem chegou depois, é isso. A gente está aproveitando... Uh, esse momento para conversar um pouco sobre pedidos que vocês fizeram, tão elaborando agora, né, depois das aulas, ou já fizeram em algum outro momento da carreira, até para a gente perceber as diferenças né, locais, regionais. Uh, então, é uma oportunidade também de ligar a câmera, microfone, conversar um pouquinho e fazer essa troca com, com os colegas. Eu vou dar um exemplo, porque eu fui repórter de interior também, e aí lá, uh, a lá em 2011, né mas entrou em vigor em 2012 e eu lembro na época eu estava em redação né, no interior do Rio Grande do Sul e aí eu também fiz matérias sobre a LAI, né e aí claro no Rio Grande do Sul também a gente tem 497 municípios muitos deles são municípios minúsculos e não precisam uh, cumprir algumas algumas determinações né em relação à transparência não precisam ter a aquela uh, um lugar físico né para receber os pedidos também via lei de acesso mas a gente já ficava sempre muito de, de olho assim, né, no, no, no que iria acontecer nas nossas possibilidades. E aí eu lembro de ter feito matéria sobre isso. E aqui a gente tem também o Tribunal de Contas do Estado, né, no Rio Grande do Sul, que é isso. Os municípios têm que prestar contas e eles mandam informações para lá, né, prefeituras e câmaras. Então também é uma estratégia aí para quem não consegue obter informação direto com uh, com os municípios. E a Larissa ligou a câmera. Eu acho que ela Tá. pode contribuir com a gente. Você falou interior do Rio Grande do Sul, e eu estou bem no interior do Rio Grande do Sul, que é em São Borges, aqui na fronteira oeste. E eu estou tendo justamente esse problema, assim... Uh... Claro, eu não... Por ser iniciante, eu me formei em 2019, então eu uma sobre o interior. Eu acabei pedindo para a coordenadoria regional, né? E total de zero resposta. tem uma, uma dificuldade do interior, um pouco reconhecer e ter espaço. Por exemplo, a maioria dos portais que não tem dados abertos ou são super desatualizados. Aqui em São Borges, a última vez que foi atualizado os contos municipais, foi em 2017. Então, um problema. E a LAI, eu acho que acionando lá LAI, eu acho que começando a, a, a né, fazer esses pedidos por LAI, que nesses municípios talvez comece esse movimento né dos jornalistas, é cultura do acesso à informação, justamente por isso o interior é justamente... Aqui tem pouquíssima cobertura jornalística mesmo de, de dados, então já tem esse problema. né Mas, acho que o Dabem que fazer umas pautas diferentes aí, acaba atrasando um monte assim as pautas. Legal, Larissa. É, o que eu posso, não sei se serve de consolo, não é exclusivo de interior. É, aqui, aqui mesmo em Salvador, por exemplo, há, uns, há dois anos, 2018, eu tive uma experiência com a Secretaria de Segurança Pública, é, que a gente é, requisitou dados de, de... eram dados simples de homicídios, assim, é, e tive, depois de negativas, eu já nem lembro mais da cronologia para compartilhar com vocês exatamente, teria que recuperar isso, mas foi assim, primeiro eles negaram, depois mandaram em PDF o dado agregado, a gente tinha pedido desagregado, é, e aí estouraram prazo, enfim, depois de, de, de cumprir todos os recursos é, internos mesmo, a gente, é, a gente acionou o Ministério Público, e, e aí nesse ínterim, no momento que a gente acionou o Ministério Público, Acho que na semana seguinte, ou dez dias depois, o Ministério Público nos avisou que tinha, é, tinha entrado né, em contato com a Secretaria, pedindo explicações de por que, que o pedido não estava sendo atendido. E aí a, a Secretaria nos atendeu. Nos atendeu pelo pedido, não como resposta ao Ministério Público, mas finalmente acabou nos enviando o pedido. É, eu não posso afirmar categoricamente que tenha sido por conta da pressão do Ministério Público, ou se foi uma coincidência de datas apenas, né? O Ministério Público pressionar e a gente receber a resposta. Mas o fato que a gente recebeu e o fato é que o Ministério Público efetivamente também se mobilizou para fazer a lei é, ser é, ser cumprida. Então fica assim. E estão, e, assim eu estava pedindo dados de Salvador, que é uma capital, enfim, uma das maiores capitais do Brasil, inclusive, e, e, e também tem esse tipo de, de, de problema. Então, isso é uma outra dica também, embora seja o último recurso, é, depois que você já venceu todos os recursos é, é, é, da lei mesmo, de, de, dos órgãos é, a quem você está solicitando, você tem o primeiro recurso, você tem o segundo recurso, depois você pode ir para a comissão, no caso federal, você tem a comissão, aí tem que ver no Rio Grande do Sul como é que é. Aqui tem uma comissão também, mas ela se reúne, aqui na Bahia, eu acho que ela se reúne a cada dois meses, é, então também é algo demorado a comissão que vai analisar os pedidos que não foram atendidos, né? então você tem que ter um pouco de paciência para vencer todos esses recursos e aí acionar o Ministério Público, mas assim ainda assim tem esse último essa última cartada que você pode fazer e que vai ajudar a fazer uma pressão. Eu estou dizendo assim, o daqui funcionou realmente se mobilizou para fazer a lei ser cumprida, né? então é... Enfim, é só isso, assim, não, é, não é uma exclusividade de municípios de interior e, e vale a pena é, ir até o fim, né, assim, é, para ter seu pedido a, atendido. É, eu entendo assim, o que a Larissa falou, pela experiência que eu também tive que, claro, o que é, assim, super característico de interior mesmo e que acaba acontecendo é, por exemplo, a gente receber muito release de prefeitura, né, nas redações, e aí o que acontece, né, para tapar aquele buraco ali no jornal, especialmente se é jornal impresso, né, que a gente pega, ah, né, então tá, tá faltando uma notinha ali, vamos, vamos vamos pegar esse release e colocar, né, e às vezes é isso, é não passa bem por uma análise muito criteriosa, né, algo muito crítico, porque, enfim, é o que a gente recebe aí, tem várias questões de constrangimento organizacional, né, aquela, aquela coisa da prefeitura apoiar o veículo, né, então a gente tem tem sim algumas algumas dificuldades que eu acho que ficam mais evidentes no jornalismo local e regional, mas a gente sempre pode dar um jeito de contornar isso, né, até uh, até uma coisa assim que, por exemplo, uma iniciativa que o pessoal de Porto Alegre tem feito aqui, né Portugal e Rio Grande do Sul é criado newsletter para falar de jornalismo local e regional que eu acho que é uma coisa que funciona né porque aí se busca formas de financiamento e apoiadores fora desses lugares mais tradicionais que o jornalismo geralmente busca né e se ocupa e aí de vez em quando também outra dica assim pensando em financiamento e tudo mais é justamente ficar de olho em editais do Google por exemplo é, e outras e outras organizações que de alguma forma podem ajudar, né? podem contribuir uh, para financiamento. Eu vi que a Maria Vitória está aí, está entre nós. Oi, <risos> oh, Maria Vitória, boa noite. <risos> eu tô ficando maluca com esses fuso horários, o Google mudou a agenda para outro fuso horário, e aí eu calculei errado, eu peço mil desculpas para vocês, eu nem sei como, como falar... Não, fique tranquilo, a gente está aqui, é, várias pessoas já deram seus depoimentos de como estão vivendo é, e enfrentando a LAI é, em seus municípios, né? É, então, o Marcos é, já até compartilhou um pedido que ele ainda não é, protocolou, mas que ele fez, eu não sei se você consegue ver o chat que já rolou aqui, é, mas enfim, aí ele, ele botou no chat, se você quiser dar uma olhada, a Larissa estava falando sobre problemas no interior. É, ela está no interior do Rio Grande do Sul, né? E, e também o, o Matheus falou antes sobre. Também ele está em Jaú e Larissa, em Jaú, em São Paulo. E a Larissa está em São Borja, no Rio Grande do Sul. E os dois é, compartilhando problemas parecidos, né? De que no interior ah, as prefeituras e os órgãos ah, às vezes não têm estrutura é muito difícil de, de, de você conseguir, é, enfim, você manda um pedido e o silêncio é total e absoluto, nem que sim, nem que não, nem que talvez, nem que um prazo, não, sabe, assim, fica ali ao Léo. E aí a gente estava batendo um papo sobre isso, assim, se você fica à vontade aí para assumir, se quiser dar uma olhada no, no, acho que seria legal dar uma olhada aí, a gente ia passar para isso agora, no, no pedido que o Marcos é, compartilhou no chat, ou se também quiser dar uma dica, a gente deu as dicas que a gente podia aqui, mas se você, com a experiência toda de vocês ainda fiquem sabendo, puder dar umas dicas legais para esse pessoal que está no interior, tentando enfrentar a LAI, é, seria legal. Boa noite. Boa noite, obrigada, desculpa mais uma vez, é, espero que daqui para frente eu consiga ajudar vocês no que for possível e o que a gente não conseguir resolver neste momento, eu me disponibilizo para fazer uma, uma outra sessão por vídeo individual ou, ou responder por e-mail, eu deixo tudo, meu contato no chat daqui a pouquinho e por favor, vamos continuar de onde vocês estavam, acho que o Marcos ia ler o pedido, não é isso? É, o, Mar o Marcos compartilhou no chat, você consegue é, não, ver eu... o chat anterior, não, né? Só as últimas mensagens. Tá. Eu vou, vou colar de novo o pedido dele aqui para você dar uma olhada. É, aí o pessoal também, é, pessoal, quem quiser também continuar compartilhando experiências, quiser falar, fique à vontade, viu? A Ana, pessoal, comentou ali no chat, também, de uma experiência de uma experiência dela. Se quiserem, posso, posso ler, ou se a Ana quiser também abrir microfone e quiser, quiser contar para a gente né, como, como ficar melhor. Mas ela diz assim, que ela fala de Porto Velho, né, capital de Rondônia, é jornalista em portal de notícias, e ela diz que lá o cenário choca, às vezes, porque o governo nem sempre responde aos questionamentos de assessoria. Então, principalmente para reportagens especiais, acabam acionando a lei de acesso à informação. E aí ela fala que sentem diariamente que algumas secretarias estaduais se fecham e as informações mais robustas só chegam via live. Ela diz que trabalha numa afiliada da Globo e os colegas do Sudeste, quando precisam de dados locais, de vez em quando, mandam mensagens estar recidos, porque rolam situações de órgãos esperarem no finalzinho do finalzinho do prazo para encaminhar as respostas, quase que fazendo bica, assim, atrasando materiais. Né? Oi, é, quem mandou essa, essa mensagem foi a... Foi desculpa. a Ana, essa foi a Ana. Oi, Ana. É, bom, a gente, a, a nossa... A, acho que a única experiência que eu tive envolvendo o seu estado foi num, num levantamento que a gente fez com a revista As Minas sobre violência contra a mulher. E a, eu até fiz um contato bem legal com a, com a corregedora geral do estado, e me parece que em estados menores, o contato direto com a, a corregedora geral do estado funciona bem tanto para pedidos do estado quanto para municípios. Claro, não sei todos, mas eu, eu, nesse processo eu fiz alguns bons contatos, eu posso passar é, os dos estados que eu tenho para vocês. É, e quanto a esperar até o finzinho do pedido... Eu não sei se a gente se dá para dizer, nesse, assim, que seria por birra. Opa, está online. É, certo, estamos aqui. É, acho que, especialmente em estados com menos recursos, é de fato difícil para eles se organizarem é, para conseguir disponibilizar essas informações, sabe? Então, mesmo em São Paulo, a gente tem, ou no governo federal, você tem alguns órgãos que têm média de pedido mais rápido, né? Em 13, 15, 17 dias. É, e no governo federal você pode ver qual que é a média de resposta no painel da LAI da CGU. Nos estados, alguns têm esse monitoramento, outros não. E, e aí eu acho que, enfim, é também na nossa compreensão que uh, é difícil de organizar é, para todas as informações saírem e 20 dias até que é um prazo razoável, apesar de para o jornalismo diário, de fato, parecer muito longo, né? É... Ah, que legal. Então, ela está contando que uma, uma colega dela recorre lá quase semanalmente para um dos três portais locais. Então, ah, uma coisa que eu recomendo é, da, é procurar se na sua cidade ou no seu estado, tem o repositório de pedidos de lei de acesso à informação respondidos aberto. É, recentemente, aqui em São Paulo, a gente conseguiu, o, o pessoal da Transparência Brasil e da Abrage conseguiram liberar a base completa de respostas, e aí isso ajuda muito para quem quer fazer jornalismo diário, porque você consegue... Uh, se a sua, sua colega ou estudante, por exemplo, já pediu dados sobre desmatamento em um determinado período e tem algum incêndio no momento, você consegue achar aquela resposta no mesmo dia e usar esses dados para contextualizar a sua reportagem em cima de uma hard news, né? Legal. É... Aqui tem o pedido, eu, eu, não sei se você chegou a ver aí, Maria Vitória, o pedido da, do Marcos que eu colei aí, né? Que ele, acho que seria legal a gente passar por ele. É para eu o alto ou todo mundo pode, já le Pode ler, pode ler, fique à vontade. É, solicito as seguintes informações. O valor do contrato, inclusive com aditivos, da prefeitura com a agência X. O detalhamento dos serviços prestados pela agência X nos anos 2017, 2018, 2019 e de janeiro a outubro de 2018. Não sei se. Gente, com informações referentes ao tipo, valor, data de execução e nota fiscal referente a cada serviço prestado. A solicitação deve conter também os serviços prestados por outras empresas por intermédio da agência XXX. Solicitamos a justificativa detalhada negativa de qualquer uma das informações solicitadas acima. E aí, ele, muito legal, utilizou os precedentes que a gente recomenda no curso. E o pedido está super é, estruturado do jeito que a gente formulou lá, né? O passo a passo. Então, que legal que, que funcionou e que facilitou para vocês. É, eu, me parece... É que é um pedido muito abrangente eu não sei qual é o tamanho da sua cidade mas se ela não for muito pequena é, você pedir o detalhamento de todos os serviços prestados pela agência em todos os anos <coughs> envolveria uma quantidade de informações é, enorme enorme que não estariam numa coisa só então precisaria detalhar um pouco melhor por exemplo você quer todos os contratos. É... Ah, se bem que eu acho que cortam. Um... Você está se referindo a um contrato específico? Marcos, se quiser falar, mas Oi. É, vou falar por aqui. Não, é um contrato específico, com uma única agência de publicidade, a que, a, que atende a prefeitura atualmente. Tá. Beleza, não, então pode ser, tá ótimo. É, se você tiver um link da notícia em que eles anunciam essa contratação, ou o resultado do edital, ou alguma coisa do tipo, pode, pode facilitar. Mas, a princípio, acho que tá ok, sim. Eu só não entendi quando você colocou aqui nos anos 2017, 2018, 2019, e de janeiro a outubro de 2018. Acho que isso estaria... Seria de 2020, talvez? 2020, eu escrevi errado mesmo, acho que é a dislexia aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Está é... bem legal, acho que você vai... Cons... Espero que você consiga acessar. acesso, você deveria conseguir, inclusive, na verdade, os contratos é... já deveriam estar, de alguma forma, no portal de transparência é... da sua cidade. Não sei se não tem. Mas se tiver, é, normalmente, não a íntegra do contrato, mas as informações é, mínimas estariam lá. É, vou fazer um comentário aqui, acho que é interessante. É, a cidade da Serra é, foi considerada pela CGU, eu vou postar o link no chat, a cidade mais transparente do Brasil. Mas olhando o portal de transparência, é, tem que ter um certo conhecimento para entender o que está ali. Então, assim, para o cidadão comum médio, é, é meio que ainda é, um, é meio árido. Mas, assim, eu, eu acho que eu não consigo achar as coisas tão fáceis ainda, por isso que estou até fazendo esses cursos e tal. Então, assim, só um comentário, para aí, aí acho que dá a noção de outras cidades, como é que deve ser árido achar as informações nelas. Sim, com certeza. Olha, me parece que quem está aqui, de certa forma acaba sendo um, um guerreiro da sua própria cidade, né, assim, é, e uma coisa que a gente faz um trabalho de formiguinha que parece que não leva a nada, mas depois você vai vendo as respostas das solicitações, das reclamações e, de fato, várias coisas que a gente aponta é, acabam sendo acatadas. Então, normalmente, nos portais da transparência ou no portal de dados abertos, você vai ter lá um botãozinho, tipo um, um like ou dislike do Facebook, ou algum reclame aqui, algum, alguma chamada ali para você poder fazer sugestões. Se não tiver, é, você pode na ouvidoria, fazer uma sugestão, uma reclamação, ou até uma denúncia, e se for algo persistente, ou que viola diretamente os preceitos que estão na, na, na legislação, você pode fazer uma denúncia no Ministério Público e eles de fato respondem, viu, assim, às vezes você fala, ah, eu vou, vou protocolar um negócio aqui, ninguém vai ver, eu tenho uma denúncia é, em relação a Sejusp no Acre, é, que está rolando, já vai dar agora um ano e oito meses e todo, cada dois meses eu recebo lá uma nova informação, é que é lento, mas está subindo e está indo para algum lugar, é, no governo federal a gente tem essas respostas até bem rápidas assim você manda a sugestão a reclamação tipo olha esses três links estão quebrados é, ou esse botão não funciona ou, enfim até sugestões de melhoria é, de experiência do usuário para o cidadão você também pode pode enviar e até detalhar assim não sei qual que é a sua área se for de uma área mais técnica, normalmente os servidores que atuam nesses setores são todos, de uma certa forma, é, técnicos ou com alguma noção de, de programação. Então, você pode ser é, bastante... Detalha, detalhar bastante o problema nesse caso. Legal. É... Vem cá, Maria Vitória. É, vocês, você tem algum caso que você lembre, assim, não fiquem sabendo que vocês tenham percebido que o órgão percebeu alguma brecha no pedido, vocês tenham, um, enfim, um pedido que tenha faltado algum detalhezinho e o órgão aproveitou essa brecha para negar a informação, vocês têm algum, você lembra de algum caso desses? Olha, e o contrário eu... também, assim, um pedido que vocês tenham conseguido depois de muita insistência, depois de recursos e, e assim... Uh, meio que tendo deixado o órgão sem saída para dizer que não. Olha, é, sobre detalhezinho, isso normalmente acontece é, e até assim, olha, se, norma, eu, eu acho que eu tinha um pouco mais de esse feeling de assim, ah foi de propósito ou pro, procuraram explorar essa brecha, é, depois Agora, tendo bem mais contato com os servidores e, e o pessoal que atua no, no balcão de trás, na verdade, eu acho que a maioria das vezes é porque é difícil mesmo. Ou, por exemplo, é, o órgão ele tem centenas de milhares de documentos produzidos, né? e ele vai buscar o, o que você pede por palavra-chave normalmente, assim como nós fazemos num, num, num campo de busca ou com um Ctrl F, né? É que eles não vão usar um Ctrl F, mas um campo de busca de um sistema. E às vezes, se o, seu, o tópico que você está explorando não é uma coisa da atividade principal, fim do órgão, ele pode não identificar que o conceito ou a palavra-chave que você usou não é a palavra-chave que aparece nos programas dele, então ele não vai encontrar nenhuma informação referente. Então, isso normalmente acontece comigo na área de educação. Eles acabam tendo um pouco de termos termos mais técnicos. Te assim, eu lembro um caso muito, muito simples, foi aqui na Secretaria de Educação Estadual de São Paulo mesmo, que eu pedi o saldo de aulas não dadas do ano. E aí, primeiro que eu descobri fui descobrindo o fundo do poço que é, né, porque na verdade eles não têm nada copilando os dados das diretorias, então eu tive que pedir para cada uma das 91 diretorias de ensino de São Paulo, é, cada uma mandando uma, um arquivo por disciplina, por ano, por, tipo, oitava série, sétima série, ciências, e assim... Chegou uma hora que eu desisti, eu tenho ainda aí um monte, mas já passou, acho que vai passar dois anos, eu ainda não calculei o saldo de aulas não dadas. Mas eu imagino que esteja tudo estruturadinho, né, esses arquivos, pelo menos. Não, assim, eles têm, realmente, você vê que parece que, assim, é uma professora que tem uma planilha e ela preenche aquela planilha, outra pessoa preenche outra planilha e eles vão juntando, mas só a diretoria. A Secretaria de Ensino tem, o, a Secretaria de Educação não tem essas informações, mas mesmo assim, antes desse período, antes desse, dessa etapa de eu descobri isso, eu descobri que eles não chamam de aula não dada, eles não entendem o conceito de aula não dada, porque eles consideram que toda aula foi substituída, então ela não é, é eles, até acho que tem uma questão legal, né, se eles estivessem dizendo que eles não deram tantas aulas, eles não estariam cumprindo o currículo, então eles não dizem de forma alguma que ela não foi dada, eles dizem que ela foi substituída, você tem que conseguir pedir o total de aulas que foram substituídas por qual, e aí tentar fazer o cálculo de quantas aulas que não foram substituídas, é, mas é um pouco de, dessa, dessa terminologia, por isso que a gente dá a ideia de você procurar no próprio órgão a temática e pegar algum link, porque daí você usa o vocabulário que o órgão usa para endereçar aquela, aquela questão, sabe? Estou é, tentando pensar um outro exemplo. Um exemplo que dependeu de muita batalha. Olha, foram esses... Esse, assim, o que mais me marcou, acho que porque foi muito repetitivo, porque a gente fez isso para 27 unidades da federação, para oito órgãos de cada unidade da federação, e para dois projetos a níveis nacionais em nível seguido, então se fizer 27 vezes 8, foram tipo mil pedidos de acesso à informação para esses dois projetos, e para a gente conseguir os dados de prática, os dados não, para a gente conseguir resposta de, das, das 26, 27 unidades federativas, foram seis meses é, fazendo pedi, né, o primeiro pedido, e é pro nada, tem, sei lá, 10 estados que simplesmente não respondem o pedido. Aí você tem que, aí a gente fez, fez uma segunda leva protocolando é, um novo pedido referenciando aquele pedido, falando, olha, um mês atrás eu pedi isso, você não me respondeu, você, por favor, reitero aqui o pedido. Aí desses 10, cinco mandaram. Aí você começa de novo, pega aqueles cinco que não mandaram. E começa a. Na verdade, eu estou falando 5, mas era sempre uns 17, que tinha que pegar e ligar na mão é, para o corregedor geral ou para. Em alguns estados, é o, o, o, o ouvidor que acaba sendo o chefe maior. Então, em alguns estados, corregedor, outros estados, ouvidor. Em outros estados, onde a gente percebia que a corrigedoria não tinha muita influência sobre os órgãos, então assim, você percebia que a corregedora ou o ouvidor tava super tentando, tipo, olha, eu sei, já cobrei, já tentei, já liguei, já mandei e-mail, e você via que os órgãos não respondiam, a gente acabava pedindo pro corregedor ou pro ouvidor o número de telefone do setor responsável da Secretaria de Segurança Pública por, por acesso à informação, por exemplo, e aí ligava direto na Secretaria de Acesso de, de, de, de Segurança Pública e pedia é, para falar com o técnico, e aí explicava para o técnico que a gente precisava tal. Então, me assim, a Fiquem Sabendo hoje trabalha muito mais com o governo federal e com com, com SICs é, do Judiciário Legislativo a nível federal, mas eu, na minha experiência toda com estados e municípios, sempre o contato direto por telefone é o que mais funciona. Acho que essa dica é bem legal, né? Porque a gente, às vezes, fica muito preso nesse, no processo, né? Que é importante a gente seguir né o recurso e tal no processo realmente legal da, da coisa. Mas, no final das contas, o tete-a-tete o -tete é, é o que vai funcionar, né? O contato pessoal mesmo é o que vai realmente fazer aquele dado ser liberado de uma vez por todas. Legal. O, o Luciano está compartilhando aqui no chat que ele, como servidor, né, ele trabalha numa universidade, é, ele está confirmando né, isso que você é, está falando, né, que às vezes não é, não é má fé do servidor, não é má vontade do servidor, é que é, é, realmente é muito difícil, às vezes, é, juntar esses, esses dados todos. Né? Eu tive ano passado, numa, no evento da CGU, inclusive, também, é, sobre transparência e que era era um evento para treinamento de servidores né que fazem atendimento de, de, de, de LAI, e foi foi o meu contato mais amplo assim com um grande número de servidores eu tive a mesma impressão também assim a, o eles em sua maioria muito angustiados por realmente às vezes não conseguirem responder os pedidos né então às vezes do lado de cá do balcão a gente acha que é a xinga o sujeito do outro lado, mas, na verdade, ele também está, às vezes, atado, né? e sem, sem conseguir é, fazer o, o, o que... Disputando, o que disputando horas de TI, acho que o Luciano pode confirmar aí, acho que o, o cigarro do, do serviço público é horas de TI disponível. Né? Assim, eu sei que a própria CGU é, fica brigando lá dentro para horas de TI, para o serviço que eles querem melhorar para o cidadão, né? Então, assim, é... É, ele confirmou que sim, hora uhum. de TI. É a, é a troca. Você foi no Rede SIC? Não, fui num, num, tre... num evento, fui em dois, um que teve no Rio, no BNDES, que foi nacional, e um regional, que foi aqui em Recife. Ah, não é? é... Meu contato foi num evento da CGU, lá em Brasília. Meu primeiro contato. É, que foi eu fui apresentar um caso também de Lai, que nem, nem virou matéria, foi um caso de Lai que eu, eu, eu recorri de uma multa que eu tomei, embora eu seja um ótimo motorista, eu tomei uma multa, é, e, e eu usei Lai para recorrer da multa. Enfim, isso virou, um no fim das contas, a, a, o, o pedido de Lai deu origem a uma... fiz uma representação no Ministério Público Federal por problemas no radar que me multou, enfim, gerou uma série de consequências. E aí... Eles me pediram para eu apresentar isso é ativo. Pois é, e aí até hoje eu tenho que ouvir que minha editora-chefe aqui do jornal, que eu não, eu não transformei isso em matéria, nunca. Assim. Eu estava eu tão é, é, obcecado por conseguir recorrer que eu fui usando e conseguindo a informação, eu falei, nossa, agora eu vou entrar no MPF. Em vez de pensar, nossa, eu vou escrever uma matéria, não, eu vou entrar no MPF com uma representação, lá, lá. Enfim, é, mas foi, foi um pouco para contar essa história que, que eu fui lá, eles me convidaram para lá. Sim, sim. É, o Marco Sacramento escreveu, Tenho uma dúvida aqui, um pedido sobre o consumo de combustível por deputados estaduais deve ser feito de forma única para a Assembleia Legislativa ou devem ser feitos pedidos direcionados aos gabinetes dos parlamentares? A Assembleia Legislativa, é, essas informações, eles, assim, gente, quando eu falo eles deveriam, eu... Eu, eu sei a realidade diversa dos 5 mil municípios, mas, assim, teoricamente, toda a Assembleia Legislativa deveria ter o controle geral é, de gastos, tanto por serviços quanto por, por, por deputados. Então, você poderia pedir outras informações também. Você só deveria ter que recorrer diretamente ao gabinete do... do do parlamentar, se for alguma explicação sobre um gasto, por exemplo, ou um detalhamento de cartão corporativo, ou algum detalhamento de gasto mais específico. É, mas, assim, normalmente, as assembleias é, têm algum tipo de, de site de controle que teriam esses dados mais básicos já disponíveis, né? É... Eu não sei. Eu tô, eu, tem alguém da Paraíba aqui? Não. Parece não é, que... é Não, é porque tem um, uma organização de lá que faz uma compilação legal de dados, assim, mas é o que eu diria. Pode fazer o um pedido único. Se não vier, aí pode mandar um e-mail para a gente Vamos ver o que, que eles responderam. É, é, Marcos, eu não sei se você usou isso como um exemplo é, genérico, mas eu acho que deve ter. É, você está no Espírito Santo, né? Eu acredito que a Assembleia do Espírito Santo deva ter alguma coisa nesse sentido já. Ah, foi algo mais genérico, assim. Ah, tá. Não. No Espírito Santo. Certo. Sim. Sim, deve ter, sim. Com certeza. Eu tenho... A Larissa, Larissa mandou... Ah. Pode falar. Não, é que ela, é, ela perguntou aqui, alguma dica de como colocar na rotina os pedidos de LAI? Tira um dia para fazer isso. <risos> Olha, eu acho que assim, cada um adota a estratégia que vai fazer mais sentido, mas normalmente o pessoal da Fiquem Sabendo faz na hora o que, o que tem de ideia, sabe? Então... Essa coisa, normalmente, de você protelar o pedido, você nunca faz esse pedido, porque acaba que três dias depois que você escreveu aquela ideia de pedido, aquilo já não é mais uma prioridade ou uma coisa que faz sentido para você, e você tem mil outras prioridades, então vai ficar para depois, e aí você aí faz todos juntos daqui a duas semanas, no fim de semana, e vai passando. E a real é que, enquanto você está fazendo outras coisas, esse pedido estaria rodando, sabe? Então, é teve uma ideia, tá no o Léo sempre fala, né? O Léo, fundador da Fiquem Sabendo, ele começou tudo fazendo pedido no ônibus, pedido de, de acesso no ônibus, tanto que a grande pauta das pautas, as pautas do começo do Fiquem Sabendo são sobre ônibus. É, rota de ônibus, atraso de ônibus, é, as 10 melhores linhas, as 10 piores linhas. É, isso é uma, uma tipo, tem umas pautas assim, gente, que acho que para quem cobre local é, que você pode, inclusive, refazer todo mês, sabe? Então, a, a, as companhias de ônibus, normalmente, nos contratos, são obrigadas a, a ter um canal de reclamação e, e reportar essas informações né, para a Secretaria de Transporte e aí você pede a quantidade de reclamações que teve por, li por, por, por linha, ou por, por trem, ou o que quer que seja que tenha na sua cidade, e aí você faz uma pauta de serviços é, sobre as 10 piores, ou as 10 reclamações mais, mais recorrentes, a mesma coisa sobre os 10 bairros com mais assalto, as 10 ruas com mais assalto, e normalmente essas coisas dão muito SEO, assim, eu fiquei sabendo, a gente tem já agora... Tipo, quatro anos de pautas bem mais relevantes e a pauta que ainda mais dá clique é o número de ruas com mais assaltos que o Léo fez lá quando fundou o site. Então, deixa eu ver. É, mas, então, é, a rotina de pedidos é fazer na hora, entrar no site e fazer direto o seu pedido ou, então, é, uma coisa que eu faço muito é mandar um e-mail para mim mesma programado para me mandar no, quando eu sei que eu vou, vou poder ter tempo de fazer pedido. Então, tipo, eu sei que ah, quarta de manhã é um dia que eu não tenho reunião e que não tem matéria para entregar. Então, eu, eu tenho uma ideia de pedido, eu entro no meu e-mail, e, e escrevo o pedido e coloco no Google, tipo, schedule, né marcar para mandar... Quarta-feira é oito da manhã, daí eu recebo o meu próprio pedido, então não sei se isso facilita. É... Tem um Legal. plano. Eu de fiquei fazer... curioso saber, Maria Vitória, como vocês fez com os mil pedidos que vocês fizeram desse projeto para ficar monitorando e sabendo em que estágio está cada um e a quem vocês já, recor... já recorreram, não recorreram. Como é que vocês eu fizeram esse monitoramento? Muito tempo. <risos> Foi bem desesperador e, e ainda porque a gente não teve uma organização central no começo, então perdeu-se os, os protocolos no começo, foi um, um parto, assim, para organizar, mas depois que organizou, a gente, tinha uma, a gente tinha duas planilhas com quatro abas cada uma, e, tipo, mil, mil células, assim, com cada protocolo, e às vezes, assim... Para o Paraná, para assim, Paraná, Secretaria de Segurança Pública, eu fiz três protocolos, aí eu tinha que botar os três protocolos e ir atrás, então realmente foi, foi bem difícil, foi bem, bem, bem difícil, mas saiu. <risos> é, tem uma mensagem aqui: hum, Tenho plano de fazer um pedido e depois entrevistar os dados em busca de algo fora dos padrões. Eu, particularmente, faria um modelinho template, assim como o advogado faz com contrato, ou um formulário PDF editável a, e, man, e manteria sempre à mão. Sim, o Luciano deu essa ideia, eu acho ótima. Inclusive, vocês podem copiar os, os precedentes ou as estruturazinhas que eu dei lá no, nos slides para vocês e deixar isso tudo no Google Docs. E aí você vai sempre, copia já o Oi, prezados, e final, dados abertos, e aí você já tem esse modelinho só para... É, atualizar. Uh... Eu acho é. legal esse seu depoimento, Maria Vitória, porque muita gente aqui, é, às vezes, acha que iniciativas como a fiquem sabendo, né, que tem, enfim, é, já tem repercussão nacional, enfim, já estão é, bem, bem conhecidos. A, a, a coisa acontece de maneira muito organizada, mas é, é muito suor, né, para para para vocês fazerem todos esses pedidos e, e muita coisa às vezes feita na unha mesmo. E às vezes a gente é, acaba deixando de fazer porque, poxa, vou ter que fazer na unha. Não, esse pessoal deve fazer isso de alguma maneira mais lógica. E aí eu não vou fazer porque... Mas na verdade é isso, né? É, é muito trabalho de, de formiga mesmo, né como você falou. É, aí, várias planilhas, acho... abas abertas. é Eu também acho isso. Mas sim, é... O, assim, a gente descobriu depois o tamanho do problema que a gente tinha se assim, enfiado com esses dois levantamentos, mas, né, porque, por exemplo, o Fórum de, de Informações Públicas, que faz isso para a segurança pública, né, eles têm aí um orçamento de milhões para fazer esse levantamento e, e eles mandam pessoas fisicamente... A, as prefe... né? a, a, a, aos órgãos públicos para conversar e bater o detalhe do dado e a metodologia e o dicionário, então dá muito trabalho, mas sim, é, é muito, é, é isso, assim, acho que é muito na unha, uma outra organização todo, acho que todas essas organizações é algum doido, pirado que vira várias noites, né, então Brasil I.O., o Serenata de Amor, o Dado Jus, BR, é sempre alguém muito louco <risos> que insiste, enfim, e pega aquele negócio para criar, né? Tem aqui... Bom. O Luciano deu a dica do Google Agenda ter o tarefa, né? Que também serve como você mandar o pedido para você mesmo. Mas, de novo, gente, acho que você, se você vai ter o, o, o tempo de entrar no seu e-mail e mandar um negócio e agendar essa tarefa, é mais fácil você escrever SIC, Serra Negra, é, sei lá o que e entrar e já protocolar o pedido direto lá, né? Não sei se... Acho que eu avisei, no, por exemplo, que os cadastros, normalmente, eles têm alguns itens a mais, mas o obrigatório mesmo é o seu nome, o e-mail, e passa para frente, já vai direto para a redação do pedido. Bom, Maria Vitória, a Marília, antes, no começo do nosso papo, ela estava comentando que lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o sistema pede que você coloque o RG, não é isso, Marília? E aí, isso. que isso às vezes pode intimidar, né? Enfim, você é... pode falar um pouco sobre isso? Assim, isso a lei permite né, que se peça um documento, como é que funciona isso? Como é que está isso hoje? É, eu lembro que o RJ era chato, o RS era, era meio chatinho para acessar, mas para você fazer um pedido de acesso à informação, você tem que colocar um, um, um CPF, um CNPJ normalmente. né? É, eu não sei se a opção por RG acaba intimidando mais do que um CPF, que é uma coisa que a gente dá na farmácia, mas eu acho que na, na prática é a mesma... É a mesma situação, né? Não sei o que, que vocês acham. É, eu acho que até conversei com o Bruno na época, né, para ver se, se de fato era era permitido ou não, né, e pelo que eu lembro, pelo que eu lembre, era sim. É mais uma questão de, de intimidar mesmo, tipo, ah, eu tenho que anexar um documento, né, eu tenho que colocar o meu documento no scanner e aí mandar um JPEG ah, você, tem é que isso. Que manda, você tem que mandar o, o PDF ah, isso não é não é só colocar o número é escanear para mostrar que é tu mesmo está ali fazendo fazendo pedido né é mais mais por isso acabei acabei é. escaneando né foi não que eles é. façam alguma coisa com essa informação mas eu acho que certa forma intimidada porque a pessoa pensa bom vou ter mais espaço para fazer o que será que eles querem com isso né talvez uma talvez ideia intimida. que me surge aqui é você fazer um pedido de acesso à informação perguntando como eles armazenam esses documentos quais são as medidas para anonimização e segurança desses dados aonde esses dados estão sendo é, armazenados quem tem acesso e blá blá blá e tentar pegar um pouco por aí, sabe? Porque é, eles, po, acho que eles, no limite, eles podem fazer isso, mas acaba que isso só atrapalha, né? Só acaba diminuindo o acesso é, para as pessoas. Acho que talvez o caminho melhor também seria você tentar fazer uma amizade na, na, na corrigedoria, na controladoria, corrigedoria, na controladoria do Estado e é, por exemplo, o pessoal de Goiás é, é super afim de mudar qualquer coisa que possa ajudar, sabe? Então eles é, até mandaram o, o decreto, a proposta de decreto para a nova lei deles, para a gente é, ver dicas do que podia ajudar e tal. Então se você pegar um gestor é, com boa vontade, você explicando para ele isso... It's 23 hours. Normalmente os caras que estão nessas funções têm interesse, sabe? Eles gostam de transparência e tem interesse em ajudar, então normalmente assim, porque o controlador, o sucesso do trabalho dele vai com a transparência, né? Quem tem algum certo tipo de Conflito de interesses por autoproteção institucional são os próprios órgãos que estão sendo questionados, né? É, eles que poderiam ter aí uma tentativa de, de barrar a informação. Eu acho que é só um sistema mal construído. Uh... Vezes, assim, eu vi no nesse evento da CGU que eu fui... Era um evento nacional da CGU, Rede SIC, que eles fazem todo ano, e vem as pessoas da área de acesso à informação. E um, uma das oficinas nos, no, nos dois dias era introdução à lei de acesso à informação. E eu fiquei tipo, gente, oi? Como assim? Então, é, e eu vi pelas conversas, então, por exemplo, teve uma um pessoa, a gente deu numa newsletter, que é o FMT, tinha colocado sob sigilo todas as pesquisas é, acadêmicas realizadas na universidade, ou por alunos da universidade. E a gente deu isso, tal, falando um puta absurdo, não sei o quê. E aí eu estava na sala, numa, numa palestra dessas de introdução, a algum ponto da LEI, e a, a gestora do SIC do, da, da, da, UF, da UFMT Começou a contar, falou, ah, então, teve... E ainda falou meio mal, assim, né? Tipo, teve um jornalista de São Paulo que falou não sei o que não sei o quê lá, do sigilo. E aí ela estava explicando que, na verdade, ela não sabia o que fazer com aquilo, a área jurídica não respondeu, então, por segurança, ela botou tudo em sigilo, porque se, não, se fosse para estar em sigilo e ela abrisse, ela ia ter um problema sério, ela não sabia o que fazer. Eles não sabem, muitas vezes, o que o que eles podem ou não podem fazer. Então, talvez alguém achou que precisava tirar o print do documento para cumprir um requisito legal, colocou isso lá no início do sistema e ninguém mais questionou isso, sabe? Às vezes é uma coisa muito amadora. É, a Luciana aqui está dizendo que uma oficina dessa é justa quando você pensa em os servidores que estão mexendo com isso, podem ter sido reposicionados na função, ou não foram devidamente treinados agora assim o que, o que é um pouco surpreendente também é que é, a gente esteja ainda nesse ponto dez anos depois da quase dez anos depois aí da LAI da lá já ter sido então assim a gente compreende né o lado do servidor né a gente vê isso né quando a gente tem oportunidade de conversar com eles e, e entende isso mas dez anos não foi suficiente para preparar o sistema e preparar os servidores para uma para saberem o que fazer né quando chegam os pedidos eu acho que é uma questão Gente, é... Diga. É que a CGU já debandou para o próximo sistema, então vamos começar do zero, porque agora não é mais o ESIC, agora é o FalaBR. Então, uhum. os servidores vão ter que começar de novo todo esse processo de, de treinamento que acabou nunca se estendendo pelo Brasil da forma como deveria ter sido feito. Né? Uhum. Bom, gente, o papo está ótimo realmente, é, che mas chegamos ao fim do tempo aqui que a gente combinou de uma hora de aula. É, eu quero agradecer, Maria Vitória, é, pelo, pelo módulo, acho que foi um módulo muito legal, assim, é, é, é o módulo que encerra o nosso curso, então foram, depois de quatro semanas né, temáticas aí do pessoal passeando em dados de várias áreas e, e também... É, mergulhando em algumas técnicas mais hard, assim, de trabalho com planilha, com código, com SQL. É, o seu módulo veio é, sacramentar em um curso que espero que tenha sido proveitoso para todos. Então, com o pessoal já sabendo é, que tipo de dado precisa ter para trabalhar, a ideia né, de fechar com live foi essa, né? O pessoal já sabendo como esse dado tem que estar pronto para conseguir trabalhar com ele, é, poder saber melhor também fazer os pedidos então acho que é, as suas aulas foram excelentes nesse sentido quero te agradecer por aceitar o convite a é você o pessoal da fiquem sabendo é, então obrigado né e obrigado. Pesso... legal pessoal é, não esqueçam ah, foi nossa última aula ao vivo mas nos na sexta-feira agora com o curso finalizado a gente encerra com um debate, né? É, para quem está fazendo essa batalha do jornalismo de dados local é, no interior ou mesmo em, em, em capitais, é, eu acho que vai ser um debate bem legal, muito inspirador, a gente convidou três iniciativas aí que estão fazendo a diferença em suas regiões, então tem o pessoal da Painel Jornalismo, que é do interior de São Paulo, tem a agência Tatu, que é de Alagoas, e tem a, o Data Lab que trabalha com dados de periferia no Rio de Janeiro. Então, são todas iniciativas que trabalham com dados locais para transformar as suas realidades, que eu acho que é um pouco que todos nós aqui almejamos de alguma maneira, e, e esperamos que seja um, um debate legal. Vai ser mediado pela Natália Mazotti, que é a cofundadora da, da Escola de Dados, e está pesquisando o jornalismo local é, bastante ultimamente, acabou de voltar... É, de uma fellowship é, em Stanford, né, da JSK, então, enfim, é, é o grande encerramento do nosso curso, tá certo? Então, boa noite a todos, Maria Vitória, obrigado, obrigado a todos pelo tempo, quem participou obrigado, aqui gente, do debate, gente. obrigado, boa noite, gente. E, Marcos, sobre criar um grupo, acho que a gente pode continuar esse, esse papo lá no chat, fiquem à vontade para a gente fazer esse grupo. É, é isso, a sala é sempre a mesma, na sexta-feira, 19 horas. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.